Beleza, eu aqui com mais um vídeo Dessa vez, galera, trazendo para pra vocês Mais uma, um vídeo sobre filmes Rapaziada, eu ia falar um vlog, mas não é um vlog Mas é um vídeo sobre um filmes Um vídeo diferenciado sobre filmes que eu nunca tinha feito Eu sempre gravo com o cenário dentro É, atrás, tipo, o cenário tá aqui atrás Aí eu pego, pô, boto a câmera ali E gravo no cenário Rapaziada, é pelo trailer ali que eu vi do... Da, do filme, eu não curti muito, tá ligado? Porque eu sou muito acostumado com os filmes da... da é, com os três da Marvel, o filme. para o filme da, de um outro, tá ligado? Mas eu sou muito acostumado é, com os três da Marvel, tá ligado? Que é cheio de é, raios, luzes, é, arma, tiro e tal. E já o trailer do Batman foi diferenciado, tá ligado? É, não gostei muito do trailer, eu achei que ia, ia ser... Não ia ser muito bom o filme E eu vi a galera comentando bastante do filme, que o ator era o bom, o ator isso, o ator aquilo E eu tive curiosidade, só pelo ator e por ver os, os outros filmes do, do Batman Eu tive curiosidade de ver o, o filme do Batman de fato, porque eu gosto um pouco do Batman É... não sou muito fã do Batman, mas... Eu gosto, eu sempre gostei do Batman desde pequeno Então, fui ver o novo filme do Batman, de, rapaziada Mano, rapaziada, é muito bom o filme, eu recomendo quem quiser se ver Só, é, pelo que eu percebi ali, que só viu o filme ali, só viu ou pelo ator, que é o, o ator do, do Crepúsculo, né, que é o novo ator agora Que é um ótimo ator, por sinal, eu gostei bastante do, desse ator aí é, o, Os dois atores que eu gostei mais do, do Batman foram o penúltimo agora, que saiu e, e que defende até parte da Liga da Justiça E esse ator aí é muito bom também Mas... E esse ator aí me surpreendeu por um motivo de, sei lá mano, ele tipo, é, é diferenciado dos outros Batman, tá ligado? Não é, o Batman assim ele é muito rico, né? Já o, a própria história do, dos outros Batman conta que ele é rico e tal, que ele é poderoso e tal. E tem dinheiro e esse batman não rapaziada, esse batman foi diferenciado. É, eu gostei bastante do vilão do filme também, dos vilões também, é, foram dois vilões né, no caso, não, três vilões, foram três vilões é, que estavam junto ali da, na hora da, da troca ali, soco, bate, soco, é, foram três vilões que estavam influenciados ali no, no filme. Eu gostei bastante desse, do fato do da de é focar bastante na história do vilão e da história por trás do, do, do super herói né, que ah, geralmente o filme de, de, de super-herói foca muito no super-herói não foca no vilão, tá ligado? Aí a gente consegue, consegue ver ali a história do vilão, consegue ver a história do, do Bruce Wayne, né, do Batman, e isso que eu achei demais. É... Por que que o, o vilão tava fazendo aquilo? Por que que ele queria aquele caos todo e tal? É... Porque os vilões, eles são mal tá ligado? E ali no filme de Batman acabou explicando um pouco da teoria É, rapaziada, é, também eu queria fazer no esse vídeo aqui, eu queria fazer, é, não nesse vídeo, mas nos próximos vídeos aí eu queria fazer uma é, Falar sobre a sequência da DC, tem a sequência da Marvel e tem a, e tem a sequência da DC, né rapaziada que, que ninguém nunca falou, acho que ninguém nunca falou no YouTube ou já falou que eu não pesquisei ainda mas eu queria fazer sobre, é, sobre essa lista pra vocês que deve ser muito massa pra entender de fato a história da DC que ela é muito muito, muito farelada, né? tipo, é um filme aqui, um filme ali, um filme lá filme, não junta a história, entendeu? ali que eu percebi ali a história do Coringa do Batman, juntou, tá ligado? É, juntou um pouco da história do Coringa com do Batman, ele fala ter um, não chega a comentar, mas dá pra perceber que por que que o tal, tal pessoa matou tal pessoa, entendeu? É, obviamente que o Coringa é o maior vilão do... não sei se é o maior, um dos maiores, mas ele é o maior vilão pro Batman, tá ligado? Então obviamente ele tá envolvido em todas as guerras de, do Batman. É, mesmo que não apareça o Coringa, ele tá envolvido, tá ligado? Então é muito interessante isso. Já o filme do Coringa foi bastante emotivo que apresentou o vilão de fato isso que eu vou dar de cima eu disse ela foca mais... ela foca no vilão e foca também a história do vilão e foca a história do super-herói também que é massa também no Flash, por exemplo a série do Flash, conta também sobre a história do, é, por trás do vilão, por que que ele estava tá fazendo isso, por que a causa disso, daquilo que ele tá fazendo e o super herói também, por que que ele quer proteger, por que que ele quer salvar todo mundo, por que ele quer ser o super herói de fato, entendeu? O Flash, ele apresenta muito, eu, eu, eu já recomendei várias vezes no canal, mas recomenda aí quem não assistiu, comenta aí se você, já assistiu a série. É, também a série da supergirl também, é, fala sobre um pouco da também também, inclusive saiu a nova série do Super-Homem aí, eu não assisti ainda porque não, não achei para assistir, tá ligado? Mas eu quero assistir aí a, essa série aí que deve estar máximo Eu só vi uns trechos ali no, no Instagram ali, mas nada, tá ligado? Foi alguma só uns uns spoilerzinhos. Falando do Batman, rapaziada, é, vale a pena e o filme dura 3 horas em si rapaziada, ele dura bastante tempo, eu pensei que não ia durar tanto tempo não, e ainda bem que eu comi bastante, peguei bastante comida, a gente pe pegou também, eu, meu pai, e minha mãe, pegou um McDonald's, não sei se na cidade de vocês pode, que tem, algum, sei, tem alguns cinemas que não pode, é, entrar comida dentro do cinema até esses dias aí, em Balneário, que pelo menos não podia então tinha que esconder ali. teve até uns caras ali, mano, muito engraçado rapaziada teve uns caras ali que os meninos ali pegaram coca, mano botaram na mochila de dois litros ali e tomaram, tá ligado? que vale mais a pena, que dura mais e como vai juntar a galera assim, em turma assim compensa mais, tá ligado? e gasta bem menos e come um lanche, rapaziada, leva um lanche ali Leva uma pipoca, a gente levou pipoca também, é, levou coca, comprou coca também E vale a pena assistir esse filme, rapaziada Não, eu, eu achei que esse filme não ia me surpreender, mas me surpreendeu Por um ator, ah, tem até um ator específico ali, que é super herói de fato Não sei se aparece no T, porque eu não vi o T direito, tá ligado? Só vem assim um tretinho ali É uma mulher personagem feminina ali Muito bom esse personagem também mostrou também o lado dela E o, o porquê a causa dela Que ela tava ajudando e matando os personagens Matando o geral ali Tem algumas partes ali Que ela fala sobre Sobre o porquê que ela que que ela tava matando as pessoas, tá ligado? E mano, muito da hora E rapaziada Essa vai ser a, a volta dos filmes aí, mano Se você curtiu, mano, esse novo cenário aí, ó Novo cenário aí, massa é, na escuridão, como no Batman, o, ba o filme do Batman é feito na escuridão. Mano, é engraçado que o filme do Batman sempre tá chovendo, né, mano? Eu falei pros meus pais, é, sempre tá chovendo no filme do Batman, tá ligado? Mas é pra mostrar o drama ali, é, todo o drama ali que o Batman tem. Por trás dos, dos pais dele, né? Então é pra mostrar o drama, a ficção. E o Batman também, ele só, só vive na escuridão, né? Por ser um morcego, morcego só vive na escuridão. Por ser um morcego, morcego só vive na escuridão. Então faz sentido um pouco aí também. Mas eu não só não entendo porque ele chove toda hora, tá ligado? Parece que, que nunca dá sol, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Essa foi a, a história do Batman aí, ou a minha, minha experiência aí de ver o filme do Batman. Comenta aqui se você já viu o filme do Batman aí pra mim saber, tá Comenta aí o que vocês acharam também. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, vai ser a volta aí. Ah, rapaziada, lembrando que vai sair o filme do Flash aí. É esse ano aí, dia 4 de novembro aí. Vai sair o novo filme do Flash. E eu vou estar lá pra ver, mano. Que vai ser massa. É, vai ser massa. Eu ia finalizar o vídeo, mas eu lembro que eu tinha que falar do, do Flash. Vai ser massa porque eles vão juntar o multiverso do... Do flash da série e do flash da. do filme, tá ligado? E vai ser muito massa. Até mostra no trailer ali que os dois se unem ali, tá ligado? Porque o flash ele tem vários. várias terras. E cada terra tem flash diferente, tá ligado? Ah, aqui. aqui eu sou. Na terra 1 um, eu sou o flash. Na terra 2 eu sou outra ou, outro.. Eu sou. Eu passo outra coisa, tá ligado? Eu passo. Eu sou engenheiro, ou mexo com computador e tal, tá ligado? Cada terra, cada pessoa, cada terra é. é você é diferente da, daquela pessoa, tá ligado? Mas você aparece igual, é a aparência igual, o físico é igual, tudo é igual, tá ligado? Então, é. isso mostra também na série do Flash aí, quem quiser ver é, a série, é, eu recomendo bastante. Mano, eu, eu sou muito fã, na moral, rapaziada. Se eu visse o ator do Flash ali, eu iria tirar uma foto com ele, que deve ser muito louco. fala muito inglês, então vai ser meio difícil, mas. É só pedir selfie, assim, que ele já tira selfie. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Essa é a volta aí dos filmes. Espero que vocês gostaram do cenário aí. Comenta aí se vocês querem que eu grave o um cenário assim. Ou o um cenário com iluminação, pá, essas, essas coisas aí. Comenta aí. Tamo indo nessa. Fui. Deixa teu, deixa teu comentário aí. Do filme aí. Fui.